aí é. pessoal, beleza? Sou o Tiê trazendo mais um vídeo para o canal, seja. Bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Galera, hoje eu trago para vocês um vídeo aqui. Eu vou entrar aqui no meu canal e de novo de tank. Estou aqui no Redsof Tank. Tô esse servidor aqui, o New World. Alguns servidores aqui eu quero fazer uma proposta de vídeo aqui pra vocês se vocês querem que eu gravo aqui também daí tem um novo servidor decidi trazer pra vocês pra quem não sabe eu tô fazendo react no canal a galera apoiou não sei dizer se é, 73 viu e o react ficou muito legal também postei um vídeo de tênis quando eu vou postar mas então galera eu quero falar aqui pra vocês, se é o novo servidor do Red Soft Tank, se você da versão antiga, né? Aí se vocês quiserem que eu jogue nele, deixa o like aqui, eu quero ver se bate sem likes aqui, o tempo que a gente não bate sem likes. E mano, sobre o canal, eu quero falar aqui pra vocês, eu vou fazer uma série, de evolução Aqui no Red Soft Tank também. Que vocês apoiam, beleza? Deixando um like, se inscrevam no canal. E vamos que vamos, né galera? Já é 1 e pouca da manhã vou criar minha continha aqui agora mostra pra vocês ah, Coloco gente o nickname até que ninguém colocou não espero que não esse é o título aqui tá ligado o tirou do outro é isso é o título aqui rapaz vamos criar personagens beleza eu personagem vamos vir aqui ó opa aí aqui já fazer um negócio aqui, se você acontecer isso aqui com você, se vem cá, no um flash, permitir, volta aqui, Já vai estar daqui na né? Ó, o tá design tá... Vai lá, vai lá. O só apareceu aqui, ó. Beleza, né? Tem minha pontinha aqui, vocês vai criar essa pontinha, eu não sei como o servidor é porque a galera tava falando para mim criar conta, para mim jogar aqui. Agora eu tava falando lá na página né. Eu decidi fazer um videozinho aqui, também o canal tá bem parado né com conteúdo de DTC. Vamos voltar ativo aí. ter um vídeo por dia aqui no canal. Eu sempre teve. E acompanhe aqui a comunidade, beleza galera? A comunidade aqui do canal vou estar sempre postando ó, os melhores horários para me portar vídeo aqui no canal tira meio dia e das 6 horas a 9 a ah, até 10 horas eu comento o horário de vídeo aí você sempre tá aqui beleza então é isso né eu tô gravando pelo betcan não sei como a qualidade tá mas eu sempre vou gravar por ele porque eu acho melhor o gravador é muito excelente mano é, tem a, a música de introdução aqui no the tank Essa barra de favorito aqui, vamos né? Tomara um pouquinho, assim mesmo. Meu PC, meu PC foi rápido, obrigado. Gente, versão dez ponto cinco, essa daqui. É isso mesmo você entra aqui, vamos ver se tem evento imitado Deixa eu tirar essa musiquinha aqui, porque vai saber né o YouTube tá hoje em dia tá complicada a situação dele Porque qualquer música que você coloca Você tá dando copyout Então simplesmente vamos a música aqui do Detank Clicar Se você é novato que não conhece Você tem evento, evento imitado Aquelas coisas aqui, entendeu? Tem que alguns eventos que tem Precisa de... E esses eventos aqui Ah tá, só eventos de troca Não o aqui eu posso recorrer, isso aqui também Novo cupom e tal Eventos de mil seguidores e vou pegar todos os eventos aqui Com isso eu vou fazer uma evolução da Knipe, O link tá na descrição, mas o RE vai ter em curto agora Pelo fato de não tá... Não é nada, né mano, que eu, eu vi todo nada, eu eu eu isso, mas é porque eu não ganhei nada com o YouTube, então Entrei no importador de link Me deram uma graninha pra você Pra comprar um princesinho lá, ó Ter até a vista aqui, mano É complicado, o YouTube não Gera a money Beleza, né? Todos os eventos aqui recolhidos. A partir desse evento aqui, ó Beleza quando vim aqui, vai ter todos os itens, galera 35 páginas Vamos fazer Todos esses itens aqui, ó Então você que é novo, o servidor tá na descrição aí, ó Você que não conheceu o servidor Tô querendo conhecer o servidor 10.5 Com vários eventos, ó Essa é a hora, mano Geral, mano, aí, ó cola na live do Sufi, Lá no Twitch, já falou ô é Já falou mano Obrigado, mando Tietchê Fiz uma divulgação no seu servidor Dá uma moralzinha pro mano pra ele animar a gravar no seu servidor daquele modem, meu filho vamos que é como? Bonito, cheiroso, os gostos É papai Tietchê, tá? Obrigado Snipe Se tiver falando meio baixo, vai parecer que eu tô meio desmotivado Mas nem é É pelo fato de tá de madrugada E eu tô gravando que servidor. É isso mas beleza, né? Olha pra vocês muita coisa mesmo, mano. Faz entrar até a nossa sociedade. Mas é como eu disse para vocês, evolução aqui, deixa o like. Que eu vou fazer muita evolução, com moral. E tem muita coisa, mano, na moral. Eu fiquei, deixa eu ver um desse servidor aqui, como que tá? O cara tava com as, umas 3 milhões. tá com 2 milhões, mano. 2 milhões de Goku aqui, ó Aí, cara, O cara tá forte, viu O cara tá com 2 milhões E 40 2 milhões 500 milhões 2, é 2 milhões 5 milhões O que é isso, mano? Eu ia confundir tudo aqui, mas tudo bem Mas você me desviou o UFC aí do cara Tá bravo Tem uma fotinha aqui legal Que é que eu gravo referências pvp Vou dar o salve Tá ligado com o pai aqui é como? Destruir nos pvp Ou... ou não? Vou abrir essas coisinhas aqui para eu poder recorrer, já vou aplicar a nossa cidade aqui Beleza Que naipe, galera? Eita, mano Fino do fino, viu? Eu sou esperto, eu, depois, eu deixo o servidor lançar por muito tempo, depois eu venho cá, recobro todos os itens e faço aquela evoluçãozinha. Mas então galera eu vou, vou focar nesse servidor aqui. Se vocês quiserem, é claro, né? Eu quero ver muito like aqui, sem likes para me focar no servidor. Apõe a comunidade do canal, se for novo aqui no canal, se inscreve, beleza? Tem opção aqui, seja membro, se você tiver condição. Aí ó, vem cá se torna um membro, vai liberar muitas coisas aqui, vídeos, entendeu? Se você que é membro, é coisa vida desculpa, eu sempre tô bochejando aqui porque Fico muito tonto. Coloquei aqui ó, se vocês quiserem ver aqui depois, aqui é o sobre do canal e é isso galera, eu também vou trazer alguns react aqui no canal. Pra esse se desafio aqui, ó vocês não assistiram, beleza, né? A derrota, uma dose de prot legal, ó Então é isso, né, galera? Muito obrigado por assistir Se bater sem like, eu venho aqui e faço uma evolução da Knipe Nem que eu gravo uma hora de vídeo Vai ter evolução Fechou? Tamo junto, próximo vídeo Um abraço do Senhor que Falou Falou, agora... Vou dar um rovezinho aqui ó, pra dar 10 minutinhos de vídeo, o time vai me ficar com da naipe. 600 milhões você tem que pegar 30 milhões, 2 milhões, Você tá doido que porque... eu ah, milhão demais.